Eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a Minha Senhora Maitê. Se você ainda não está inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva... Se inscreva no canal, compartilha <risos> com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, galera. E hoje a gente vai jogar uns um, um joguinhos aqui que eu gosto muito, que agora é me... pra mim esses assim são melhores que os outros. Que é o que você prefere. São que sempre mais... vem nojeira, sempre Sim. vem nojeira. Essas perguntas de qual você prefere irão desgraçar a sua cabeça. Não, imagina já o bagulho como vai começar. Será que vai ser pior que aquele outro? Eu acho que vai Meu ser Deus. mais nojento, porque quanto mais, mais nojento. Peço desculpas desde já pela pergunta da farofa. Ixi! <risos> se desculpa desde já pela pergunta da farofa pra vocês também. Então vamos lá, vamos pro dilema. O que você prefere? Ter que gritar e é glu, glu sempre que transar ou nunca mais transar? Ah, eu grito e iê glu, glu com o maior orgulho. <risos> é, acho que eu também. Quando é a mesma coisa que 78% das pessoas. Vamos é? pro próximo dilema. Tem que falar rimando pra sempre, ou fazer xixi nas calças toda vez que eu ouvir alguém te chamando. Tem que meu falar Deus. rimando, eu rimo, é melhor falar rima. Como é que eu vou fazer pra xixi? Pra sempre? E tu vai mijar pra sempre. Tem Tomando que eu te chamar. Me chamar. Mas aí se eu der o meu nome errado as pessoas, as pessoas me chamarem por um nome errado também vale ou não vale? Vale, mas aí você tá burlando, então não sei se vale burlar. É, eu vou preferir falar rimando também. Você preferiu falar rimando então, é, também? É, eu vou falar rimando também, porque eu não ia gostar, eu tenho nojo de xixi, sei lá. Então, pô, é melhor tentar rimar. Se então. a rima sair automática então. Meu Deus, olha o próximo. Vamos lá. Ter tentáculos no, é, no lugar dos cílios ou ter línguas no lugar dos dedos e sentir o gosto de tudo que você tocar? Meu Deus. Tentáculo no cílio. Tentáculo no é, cílio. É, tentáculo no cílio. pô. bem melhor. Jesus. Olha, 31% queria ter língua no dedo. Você tá doido? Que e povo doido. Você sentiu boa, mas você tocou aqui. Ah, suou. Ia ser salgadão. tu vez que eu tô com a é. cara, tá salgado. Mentira, ah, eu e não tô pra suando. mijar? Eu não tô suando hoje. Agora você imagina aqui. Vamos mijar. É. E, ó, o que, que você prefere? Sentir o cheiro do cocô da pessoa que você gosta sempre que beijar ela? Ah. Ou soltar um pum toda vez que beijar alguém? Prefiro Tô soltar. Tá Prefiro porque quem sente é todo mundo. Não, o que sente é tá ali só, eu não tô não, não sim, sou nisso não. todo mundo, a gente tá no ah, meio galera, da galera, me a gente tá pegar. no meio da galera. O que você prefere, ter uma aranha morando no seu ouvido pra sempre ou nunca mais poder deitar? Eu prefiro não deitar mais não, eu vou ficar sentada mesmo. Uma aranha no ouvido ou nunca mais Dei deitar? Dei aranha. Mas aí, como é que eu vou dormir? Eu vou desmontar, eu vou cair? Oxe, sentado. É, não falou nada disso. É é, é, é, é, é Esse mesmo. Ou aranha no meu ouvido, você tá doido? A galera quer deitar de qualquer jeito, eu fiquei balanceado, mas depois colocando no. É, pratos. É, se 33% concordou com a gente, prefere não deitar mais. mas não mas, deita, é, mas tá foi quase, aí. hein? Foi Aranha? Quase. Você tá Aranha doido. É, o que você prefere? Ter agulhas no lugar dos dedos por uma semana ou comer uma lasanha de cocô apenas uma vez. Mas tem que comer a lasanha inteira? Uma lasanha de cocô. Ela é feita tipo, de cocô? Ela é cocô. Com a massa de cocô, o recheio tem de... bosta. O recheio é, é cocô. Vai ter bosta. Vai ter bosta na lasanha. A gente o não recheio, sabe é se O recheio é o cocôzinho líquido. o molho ah, é. Não, o molho, pô, você pode de... Sim, eu entendi esqueci o nome de, de molho de tomate? Vai ser molho de, de diarreia. Amarelinha, amarelinha. Não tem no milho? Ah, tem que ter milho, tem que ter milho. Eu prefiro ter agulha. Uma semaninha Ai, de uma agulha? uma semana tranquilo. eu vou ter agulha também. É, eu vou ficar te tipo, furando assim, ó. Oh, a galera foi com a gente também, 87% prefere ter agulha. É, é óbvio que eu prefiro ter agulha. Ou vir na Ana Júlia do Los Hermanos sem parar por uma semana, ou nunca mais ouvir música na vida. Ah, Los Hermanos, uma semaninha, Ana Júlia só, é tranquilo. Então, mas é, é, é complicado, porque às vezes a gente coloca umas playlists aleatórias no Spotify. Sempre vem Los Sempre Hermanos. vem Los Hermanos. as playlists têm Los Hermanos. Não não, não sentido. Acontece. E tem umas músicas que eu nem sabia que existiam. Mas é sem parada, Los Hermanos também? Uma, uma semana. sete dias. Não ouvi música pelo resto da sua vida. Nenhuma música. São sete dias cada dia. Tem 24 horas? Nunca mais ouvi música nenhuma na sua vida. Mas eu não tem como um não te ouvir. um aí de não música. Não tem como não ouvir música. Porque você sai na rua e tá tocando. Não, seu ouvido vai bloquear. Vai ser automático. Começou a tocar música, seu ouvido bloqueia. Você prefere? ouvir Los Hermanos. Eu também, claramente. Eu até gosto de Los Hermanos, mas uma todo música. Todo mundo, ouve. todo mundo. 6% nunca quis ouvir. Não. 6 é o que falou, que eu... não. Outra eu quase não. Eu ah, quase mas... entrei, eu quase entrei. Tá, mas eu fui nessa porque é Ana Júlia. Ana Júlia é tranquila. Quem te oh. vê, passa. O que você prefere ter que ir no banheiro de mãos dadas com alguém pra sempre? Ou ter uma foto do seu cocô exibida todos os dias no Jornal Nacional? Ele quer exibir o cocô, por favor, ele quer, por ele favor. quer. Peçam pra não, ele. Não, não, não, não, não, Meu cocô vai eu, os caras vão querer. Ah, é, eu tô vendo, sabia? De não, troféu. não sei. É que pra sempre é complicado, né? Eu prefiro ter o cocô exibido no Jornal. Nacional. 51% também. Aliás, eu não prefiro, eu quero isso. Ele quer, peçam pra exibir o cocô dele, aí quem quiser fazer, pede que ele manda foto. Por favor, foto dele, que você tem contato foto. no Jornal Nacional, pede pra exibir meu cocô lá. Pede aí que ele manda foto. Ah, manda todo dia, pra ter uma nova cada dia, não precisa <risos> Ai, ser. Ai, meu Deus. Morar numa mansão infestada de pombas ou morar numa casa inteira de vidro no meio da avenida mais movimentada, bem pomba. Mais movimentada Opa. da cidade, pode, pode vir Calma pomba. Calma aí, a casa é de vidro, eu vou meter cortina. Ah, é, Tô pode pôr, pode pô. não, tem, não tem falando que não pode pôr, Eu vou encher de eu cortina, também, eu também. Ai, eu 67% foi comigo, eu só meter curtindo. Agora vamos vai, lá. Vai, vai. Vamos pra mais um nojento. Agora é nojento, que eu, pelo que eu vi aqui. Beber um copo de catarro ou um copo de pus. Não falou de quem é, então eu vou pressupor que é meu. Nossa, pus é nojento. É, catarro, fazia, Ah, catarro. 39% preferiu catarro. 39%. É, catarro é mais é higiênico, né, não, não, filho? A, a minha também. Bola. Ah, chegou a da farofa, vamos ver, hein? Hum, é a última da farofa. É a última já. Deixa o like aí, se inscreve no canal, por favor. O que, que você prefere? Ter olhos no lugar dos mamilos ou transpirar farofa por todos os poros do seu corpo? Ué, por que ele pediu desculpa? É, não achei nada demais. Eu tinha que ter pedido desculpa muito. Maluco, o que você tá fazendo? Ô, oh, me contrata, oh, aí. A gente nem prefira. Ter olhos no lugar dos mamilos Ou transpirar farofa por todos os poros Lógico é, que eu corpo. quero o olho no mamilo Eu queria hoje sei, já Seria da hora Imagina, você vai chegar os negócios da Aqui, pessoa que... assim. uh, 62% é ter o olho no mamilo E 39% transpirar farofa por todos os poros do corpo Que coisa ah, nojenta Que, que coisa farofa. nojenta Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal que isso ajuda bastante E ajuda o canal a crescer, né E compartilha com seus amigos aí, manda no zap Ah, é o que você prefere usar